Olá, você gostaria de conseguir influenciar as pessoas, persuadir, convencer todo mundo? É, esse é um poder fantástico todo mundo gostaria de ter eu tenho certeza que você também. Fique aqui que eu já lhe digo como fazer isso. O Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda Você já reparou que algumas empresas conseguem convencer as pessoas facilmente? Fazem um anúncio na televisão, você vai perder 20 quilos em uma semana e as pessoas compram o produto. Algumas religiões transformam os fiéis em verdadeiros seguidores obcecados. Algumas empresas anunciam, você vai ganhar 20 mil reais em três meses e todo mundo acredita. Qual é o poder que esse pessoal todo tem? Qual é a mágica? Eu vou fazer uma série de podcasts, de programas, de vídeos ensinando você a persuadir, a influenciar melhor. A primeira dica, que é a dica de hoje, é crie escassez, emergência. Por exemplo, você entra num site para ver uma passagem aérea. Você viu lá o preço, existem X lugares. Se você for tomar um café e voltar daqui a meia hora, o preço já variou e tem menos lugares. Você fala, deixa eu ficar esperto comprar logo, senão o preço vai aumentar ou não vai ter vaga. Isso é o princípio da escassez, da falta do produto ou do serviço que você está vendendo. Se você diz que tem quantos quiser, se você entra num hotel com todos os apartamentos disponíveis, você não efetua a compra, você deixa para depois. Escassez cria vontade, cria desejo, cria exclusividade. Tente usar isso e depois você me conte qual foi o resultado. Grande abraço e até a nossa próxima dica.